E aí, pessoal, pessoal, pessoal, é... Alexandre Nogueira Mais Uma Vez Com Você. Minha esposa já brincou comigo, ela falou que se um dia ela for gravar vídeo, ela vai ter que falar Olá, Luana Nogueira Mais Uma Vez Com Você. Eu falei, se ela quiser, ela pode copiar. Que eu não ligo. Tô brincando, vamos lá. é eu queria falar um pouquinho com vocês sobre network, networking, sobre vocês conhecerem pessoas, sobre vocês terem contato das pessoas, sobre vocês terem é, acesso a essas pessoas, o que que é isso importante no seu negócio, é, sobre você ser quisto etc, tá? É muito importante você participar de, de, de eventos, você participar de, de encontros, você participar de grupos. É, que são interessantes por que que isso é, é interessante porque você deixa de ser mais um na multidão tá muita gente quer falar com o carrefour da vida muita gente quer vender no almart muita gente quer simplesmente ter uma, uma proximidade maior com o bling só que tem muita gente que não tem e às vezes as pessoas ficam bravas com isso, mas eu acho que até é até uma questão mais nossa mesmo, porque eles lidam com grandes massas, eles lidam com muita gente que quer participar ou muita gente que já participa dessa plataforma deles. E aí o nosso papel, a nossa função como vendedor que quer performar, que quer ter uma qualidade melhor no seu negócio, quer conseguir ações diferenciadas no seu negócio, é ir atrás desses caras Virar uma sarna atrás desses caras Entendeu? Não ser chato tá? Mas você ir bater um papo legal com esse cara Pegar o contato desse cara Conseguir um, falar direto com ele Sem às vezes usar meios tradicionais De contato dessas empresas E eu sempre disse isso E a gente falou isso no Marketplace Conference Que é você fazer o seu network É você ir aos eventos Alexandre eu não consegui em todos porque eu não tenho dinheiro ou porque eu não tenho tempo ou porque eu estou num local muito distante. Então elenque em quais que você vai no ano para você poder participar, tá? E aproveitando mais um pouco do, disso, né? A gente tem alguns grandes eventos daqui para o final do ano e um deles que vai acontecer agora em agosto são três dias de evento. O evento é monstruoso, é um evento para mais de 15 mil pessoas, tá? É um evento que tem muito, muito, muito expositor de serviço. É um evento que tem muito conteúdo em palestra, que é o evento do Fórum E-Commerce Brasil, tá? Ele é no mesmo lugar que foi feito o Marketplace Conference, na Expo Transamérica, porém na parte maior da Expo Transamérica, que é a parte do fundo, que é gigantesca, tá? Ano passado eu tive a oportunidade de ir, esse ano eu vou de novo ao evento. O evento foi sensacional, fiz muito contato. Se você quer falar com meio de pagamento, você consegue 4, 5 meios de pagamento diferente. Se você quer contato com transportadora, tem 4, 5 soluções logísticas lá dentro. Se você quer contato com empresas que gerem conteúdo virtual, que fazem, que fazem toda a parte de mídia, você tem lá dentro. Se você quer contato com os marketplaces, os maiores marketplaces principais vão estar lá, tá? É, se você quer contato com pessoas mesmo, você encontrar uma pessoa, lá é o caminho, fechar parcerias, lá é o caminho, tá certo? Então é muito, muito, muito relevante e interessante que você esteja no Fórum E-Commerce Brasil, tá? Você participe do Fórum E-Commerce Brasil, se você tiver condição. Para facilitar um pouco essa condição, eu recebi dois ingressos para sortear. Tá? Eu vou sortear um no canal para quem quiser e vou sortear um para quem é aluno do Marketplace Milionários. Ok? Então, as duas condições fazem você participar do sorteio para você poder ganhar o seu ingresso para o Fórum do E-Commerce Brasil. Tá? Um um pouco mais restrito, que a gente está falando de número de alunos, e o outro mais amplo, onde a gente fala de um ambiente com mais de 50 mil pessoas. Mas vão ser dois sorteios interessantes. Tá? O link para que vocês conheçam o evento está aqui embaixo. Tá? Então, participe dos eventos. Eu espero vocês. Eu vou estar tá lá. Vai ser muito bacana, muito bacana mesmo, nós vamos tentar fazer um barulho, como são 3 dias, às vezes até bolar mais saídas, bolar mais happy hours como nós fizemos, é, lá mais coisas interessantes aí, legais, para que a gente bata um papo, se conheça, o pessoal que foi nos últimos happy hours que nós fizemos após o evento foi muito legal, é, foi muito show assim, conhecer as pessoas, conversar com as pessoas, estar junto com as pessoas, é, isso aproximou e com certeza tiveram até parcerias ali saindo de negócios dentro disso, tá certo? Então, espero vocês lá, Fórum do E-Commerce Brasil 2018, um dos maiores eventos de e-commerce que acontecem no Brasil, um os maiores locais para que você faça networking, para que você conheça pessoas. Valeu, um abraço!